Eu estava tentando gravar como se fosse uma webcam, mas não está dando certo, apesar de que eu tenho todos os recursos para transformar essa minha câmera numa webcam. Não deu certo porque eu estou com mau contato no fio dela. Eu não posso movimentá-la e deveria poder. Mas, como não, não vai ser possível fazer isso, vou gravar na fita e depois importo para o computador. É mais trabalhoso, vai ser mais can, cansativo. Mas tudo bem, acabei de quebrar o teclado porque ela está apoiada numa prateleira e eu quebrei justamente essa teclinha aqui porque ela caiu em cima do teclado. Tudo bem, essas coisas acontecem, a gente está sujeito a esse tipo de acidente, mas eu estou bastante feliz porque depois de muito tempo muito tempo mesmo a câmera está funcionando. E é um desejo antigo fazer vídeos, compartilhar ideias. Esse vídeo que foi gravado hoje, dia 24 de janeiro de 2016, eu fiz, assim, um pouco na brincadeira, mas um pouco no intuito profissional. Eu quero, mais tarde, fazer vídeos melhores, com uma qualidade mais aprimorada. Então, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu com essa câmera e o porquê os vídeos talvez não tenham a qualidade que deveriam ter. É uma Handycam Sony com fita é, DV, DVR, DVDR, eu não lembro mais a nomenclatura, mas ela não grava em HD, então a gente tem que ficar passando fitinha trás, a, a fitinha para trás, a fitinha para frente, é difícil, tem que comprar fitas, vamos ver quanto tempo eu consigo me manter com ela até que eu possa comprar outra. É, não tenho webcam no meu computador e ela está funcionando como webcam, porque eu tenho uma plaquinha da Pinnacle Studio é antigo, tudo isso é muito antigo, deve ter aproximadamente uns 5, 6 anos. No uso, a, o visor dela foi quebrado, então eu não consigo ver o que está sendo filmado. Antigamente, antes de acontecer isso, eu conseguia e a lente também não está funcionando, então no momento que eu estou gravando, eu não consigo saber o que eu estou gravando. Uh, por isso, seria bom se eu conseguisse fazê-la funcionar com uma webcam, mas não está funcionando, vou importar o vídeo depois, eu falei isso. É, então talvez os vídeos agora não tenham a qualidade desejada, mas editando eu espero que fiquem melhores. Esse primeiro papo é para me apresentar e para conseguir explicar o porquê do nome do vídeo que vai ser Eu e a Porta, ou A Porta e Eu, ou como desmontar uma porta, ou será que eu sou a porta? <risos> Brincadeiras à parte, eu espero que vocês curtam, se gostarem deem curtir e compartilhem e continuem acompanhando meu, o meu canal, porque eu espero fazer vídeos cada vez melhores daqui para frente, beleza? Valeu! Eu fiz o um vídeo sobre como desmontar uma porta de compensado porque eu estou fazendo uma tendinha de artesanato onde pretendo não apenas fazer o meu artesanato, quem sabe futuramente abrir as portas para o público para que eles façam compras. Se gostarem das peças e das coisas que eu imagino e quero tentar fazê-las muito bonitas. Aí eu estava envolvida nessa desmontagem da porta, eu acho que é uma coisa bastante complicada. Procurei no YouTube, não achei nenhum vídeo que ensinasse a descolar os compensados. Existem inúmeros vídeos que tratam de madeiras, marcenaria, mas nenhum deles ensina a desfazer o que foi feito. Ensinam a fazer e a completar as coisas. Aí eu achei interessante e me diverti bastante, eu espero que todo mundo curta. Vamos lá assistir o vídeo então, beleza? Completar da minha tendinha de artesanato, aonde eu vou fazer meu artesanato? O que está sendo visto no chão são pedaços de uma porta velha de banheiro, que estava cheia de ninho de barata, que eu quero aproveitar o compensado para fazer o apoio das caixas de leite, que eu tentei só grampeando, mas ficou uma droga, deu um probleminha. E eu apertei errado, e, na verdade eu quero zoom e eu acabei fazendo outra coisa, eu não sei se isso aqui está gravando porque essa câmera estava parada há 3, 4 horas, se não mais, enfim, esta é a primeira tentativa depois de tanto tempo sem usar. Ali em cima, dá pra ver, queima é a lona, que tentando tá passar um pouquinho. Esse é o meu cantinho. Seis madeira velha, ainda fui Todos os cachos de fêmeas que eu fui encontrando pela rua. Aquele canto tem uma carcaça de madrugada, ela está antiga, quer dizer, jogada, não é ela está praticamente nova. Eu tirei a carcaça cima, e tudo, que não é marido. E as coisas estão muito perdidas, é verdade. É as coisas aqui da NASA. Tudo isso eu montei com coisas que eu encontrei pela rua. Aqui está a carcaça da máquina, eu uma cor que eu quero ver se consigo desmanchar para fazer um tom de madeira. E lá dentro tem um cesto de nox, que eu vou virá-lo. Acho que dá pra aproveitar pra guardar qualquer coisa bem legal aqui. E agora eu vou seguir o trabalho. Vou deixar gravando. Tenho mais ou menos duas horas, porque é uma máquina antiga. Gravo com fita. E eu vou trabalhar no sol. Pra me divertir um pouquinho. Acho que dá pra ver. Só vou apoiar melhor a câmera pra não acontecer nenhum acidente O que importa aqui é não deixar quebrar esse condensado, porque se ele quebrar ele não vai me servir para nada. E, na verdade, ele já quebrou um pouquinho. Agora, agora, todos. É um trabalho ingrato mas vale a pena. Muito jeito de separar é dando matelada. E lá vou eu, Martelando. Usei bastante água para mudeira, que ajudou a soltar bem a cola. Deveria ter deixado na chuva, mas não fiz isso e agora tô pagando o preço. Mais uma, elas ficaram apavoradas, coitadinhas, elas vão todas morrer, não que eu me importe. Essas ripas também vão ser todas utilizadas. Quebrou que Não quebrasse, mas não tem problema porque as caixas de leite também vão proteger. Tá tudo certo. O que não quero que quebre é o compensado. As assim ricas não é tão importante tem que se quebrar. Me interessa que saia o mais inteiro possível. Claro que se eu puder aproveitá-lo mais inteiro, as ripas também. Isso vai ser bem importante. Eu ainda estou um pouco tímida insegura e com medo de quebrar a madeira provavelmente os próximos vídeos vão ser bem mais fáceis e eu vou estar mais solta pensa assim que eu adoro esse negócio probleminha com a mangueira e vou tentar resolver porque com a água fica bem mais fácil. Vou parar a gravação um instante. Enfim, não consegui consertar a mangueira, não sei qual é o problema daquele bico, não tenho tempo para isso agora porque preciso terminar com urgência, antes que o sol vá embora. Sempre de sol ainda, mas eu tenho um pouquinho de água aqui e vou usar com o um copinho, um balde. Quando acabar, eu encho no tec. O que importa é terminar isso aqui, hoje. Deixa ele, ele estava comigo. Fiquei quase meia hora tentando descobrir de que maneira eu ia descolar até me tocar que a água ia derreter a cola e pronto. Se eu tivesse deixado na chuva, teria ganhado mais tempo. Essa parte está difícil porque ela está bastante forte e eu tenho que fazer isso bem devagar. De manhã foi bem mais fácil porque tinha bastante sombra nessa parte da do quintal sombra feita pela minha tendinha que aliás vai ficar muito bonitinha complicado a gente tem pouco recurso mas não existe por causa disso, certo? forte aqui, não tá querendo ceder de jeito nenhum, mas isso aqui é jogo rápido, na hora que eu terminar, vai ser bem tranquilo, e eu não vejo a hora que essa hora chegue. Menos uma. Dá pra ver aqui, bem aqui no cantinho, tem uma ripinha que quebrou da ripa maior e é isso que dificulta toda a descolagem. Se eu puxar, arrebenta tudo, tem que fazer com bastante delicadeza isso. atrapalhando a minha pisada quebrei se não quebrar esta parte não tem problema agora vai aqui é mais difícil ficando no meio. Ou não? Oh, abri uma janelinha. <risos> Inesperado. Eu não queria, mas... posso do ofício. Eu tenho um formão muito bom, mas eu tenho medo porque ele é tão bom que ele vai quebrar a madeira. É por isso que eu estou usando essa ferramenta, essa espátula. Água. O legal dessas portas é que quando a gente não quer, elas estão sempre inchando e descolando. Quando a gente precisa, fica fazendo esse esforço todo. Legal, né? foi encher o balde. Só não é legal molhar a madeira porque imediatamente ela vai empenar. Mas eu não tenho escolha nesse momento. A única sombra que eu tenho no quintal está aí embaixo da tendinha e não tem espaço para colocar a mesa. Eu vou ter que arriscar. Não tem alternativa. mais uma janelona, já mostra. aqui, aqui era da madeira e essa aqui eu acabei de abrir, aquela, não era esperado mas Esse canto foi super difícil. Este canto aqui é ele que está segurando a maior parte da madeira. Mas tudo bem. Eu já estou bastante feliz com o que eu consegui numa manhã de domingo. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto porque eu preciso desfazer aquela pilha de madeira suja, quero aproveitar o sol, dar uma boa lavada em todas elas para poder guardar definitivamente e, enfim, fazer o meu artesanato. Eu já volto. Essa é a visão que eu tenho da rua. E eu adoro esse lugar aqui. Acho que o cantinho ficou melhor do que eu imaginava. Quando eu idealizei, não pensei que ia ficar tão gostoso. Eu adoro ficar aqui. E eu tenho mais devagado aqui do que trabalhado de verdade. Isso é que me preocupa. Olha a situação. Tudo isso aqui vai ser lavado. Todas essas caixas que estão cheias de areia, às vezes até cocôzinho dos meus gatos aqui, porque eles adoram se enfiar no meio dessas caixas. Eu já achei alguns e já lavei, mas a gente nunca imagina o que pode acontecer. Sabe como é que é gatinho? Aqui é o armário que eu falei, de fibra de vidro, isso protege da umidade. Nessa cidade chove demais. Lá embaixo eu guardo vidros, eu faço sabão com óleo. Algumas coisinhas miúdas, meu gesso, argila. Tem uma plana que eu preciso afiar. Oh, Esse tropeção foi uma pedra que eu não consigo tirar do chão. Eu estou em cima de uma fossa desativada. Aproveitei a laje dela. Para poder ter um chão mais firme para pisar essa mesa fui eu que fiz de tudo que se vê aqui a única coisa comprada foi a lona essa tábua de pinos uma apenas não, na verdade foram duas oh, é uma só é uma só, uma tábua que eu cerrei sobrou um pedaço ainda caibro que foram dois caibros comprados Esse moirão foi ganhado, na verdade, foram seis moirões que eu ganhei, acabei, portanto, colocar só quatro. Eles foram apenas enterrados no chão. Então, é isso. Comprado mesmo nesse mês, onde, quando foi feito isso, nós estamos em janeiro de 2016. Eu comecei a fazer a tenda no final de dezembro de 2015. Comecei e terminei. No mesmo dia que eu ganhei os moirões, eu já comprei a lona. Meu filho me ajudou a colocar os caibros. Na verdade, foram três caibros que eu comprei. Um tá aqui, as duas laterais da mesa, mais esse pedacinho aqui. O outro tá aqui ele vai até o chão ele é grande vou fazer uma treliça a ideia é fazer uma treliça naquela região ali porque ali a chuva e o vento vem todos de encontro pra cá e eu preciso proteger essa parte essa área aqui e aquele outro caibro e aquele ali então eu comprei três quatro quatro caibros é isso. Isso aqui, as pessoas olham e dizem: Ah, oh, por que você guarda isso é lixo? Olha a situação. Tá, pode até ser lixo para quem não dá valor, mas isso aqui para mim tem muito valor porque o meu artesanato vai ser exatamente isso. Claro que madeiras boas também são interessantes, mas a madeira é cara e a ecologia pede que a gente não faça só com madeiras compradas. Ali, naquele cantinho tem um monte de madeirinha de qualidade melhor que eu vou juntando, aonde eu encontro, seja caquinho que for eu vou juntando e vou guardando e esse barulho que a gente está escutando é do vizinho é um teste para o vídeo, mas eu não tô conseguindo uma boa localização para a câmera, vou tentar modificar, acontece que ela tá com mau contato e eu vou tentar baixar isso porque tá horrível.